Olá, graça e paz, aqui é o pastor Sérgio Henrique, sou pastor aqui na cidade de Cascavel, Paraná. Eu quero falar para você, meu amigo minha amiga, da Universidade da Bíblia, onde nos proporciona fazer um curso de teologia a preço acessível, É né? módulos fantásticos, um estudo maravilhoso, e dá para você, como eu, que muitas vezes não tenho tempo de estar dentro de uma sala de aula, mas eu posso fazer no horário que eu posso fazer nos horários vagos e o curso da Universidade da Bíblia tem proporcionado para nós um aprendizado maravilhoso. Eu quero dizer aqui para você minha amiga, você obreiro, você obreira, que eu estou contente, estou feliz pelo curso que eu fiz de bacharel em teologia, está aqui o meu certificado, olha só, o curso de bacharel em teologia, eu estou feliz tá? e quero convidar você para vir para a universidade da Bíblia, para aprender a Palavra de Deus. A Bíblia diz em José 4, versículo 6, que o povo de Deus, eles foram, é, é, eles foram destruídos porque lhe faltou conhecimento. Muitas pessoas hoje, infelizmente, estão sendo destruídas porque está faltando conhecimento da Escritura Sagrada. Então você, minha amiga, você, meu amigo, que queira conhecer a universidade da Bíblia, você pode entrar no site, no www.universidadbiblia.com.br e com certeza, com certeza, você é, vai achar um curso lá que vai caber certinho para você, então, meu amigo. Deus te abençoe, em nome de Jesus, tá? E olha só, vem para cá, Universidade da Bíblia tem o melhor para vocês. Deus te abençoe, em nome de Jesus.